Crianças, venham comigo. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Você já se sentiu rejeitado? Como se todos achassem que você não deveria ter nascido ou existido? O mundo parece um lugar tão difícil de se adequar. Você busca aceitação mas acaba ouvindo que, na verdade, você não é ninguém. Não entende o porquê, tenta ser aceito de tantas formas diferentes, insiste, mas não desiste. Até que um dia, você percebe que essa jornada não é sobre aceitar o que outros dizem sobre você, mas em descobrir quem realmente você é. E essa é a história de Eloy, personagem do jogo Horizon Zero Dawn. Ele acontece mil anos no futuro em um mundo pós-apocalíptico, onde criaturas mecanizadas e colossais dominaram o mundo e vagam em uma paisagem fora do controle da humanidade. E apesar de essa ser uma história fictícia, ela foi pensada e desenhada para se comunicar ao coração de cada jogador. Sei o que o dever significa para você, Rost, mas até hoje as leis tribais só tiraram as coisas de mim. É impossível acompanhar a história e não se compadecer ou se envolver com ela. A história de Eloy parece com a história de muitos. A jornada de Eloy é uma jornada de autoconhecimento. Estes são os campos de caça dos Nora. Devem ser protegidos. Se não destruísse o Dente Cerrado, Quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloy. Treinou por anos para vencer a provação, mas só para si mesma. Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Eloy, é a força para se posicionar e servir propósitos maiores que si mesma. Cada nova descoberta que faz sobre a sua antepassada, Elizabeth Solbeck, ou sobre o projeto Zero Down e, consequentemente, o povo antigo, nos leva a refletir sobre certos temas, como, por exemplo, a busca por conhecimento. O conhecimento é bom ou é uma maldição para os seres humanos? Foi essa busca exagerada pelo conhecimento que fez a humanidade quase ser extinta no universo desse jogo. E não é que essa sede pelo poder do conhecimento do bem e do mal, que fez Adão e Eva comerem do fruto em detrimento de saírem da presença de Deus? Quando Eloy sai em busca de respostas, acaba descobrindo os muitos porquês que ela tanto procurava. E à medida que o jogo avança, ela compreende mais sobre a sua verdadeira identidade e o seu propósito. Não era sobre o que os outros diziam, a sua história era muito mais preciosa e importante do que ela mesma pensava. E adivinha quem é o grande vilão do jogo? O Hades. As forças do mal corromperam as máquinas e o ser humano. E agora tentava de todas as maneiras destruir de vez toda a humanidade e o nosso planeta. Aloy não é uma heroína só porque destrói Hades e frustra seus planos de acabar com a humanidade, mas também porque finalmente ela descobre de onde veio e qual era o seu propósito ali. Por mais que nos sintamos rejeitados e desprezados, quando descobrimos que o propósito da nossa existência é maior do que nós mesmos, tudo começa a fazer sentido. A jornada que antes parecia pesada demais, agora é uma aventura que agrega melhorias no caminho e que te torna mais forte. Você descobre armaduras que te protegem do que antes te feria. Controle principal armado. Para ativar, informe nome e nível. Elizabeth Sobater, Alpha Primer. Controle principal ativado. Eliminando o protocolo de extinção. sempre há um recomeço para aqueles que escolheram um puro conhecimento sem reconhecer quem tem o conhecimento de todas as coisas. E somente em Jesus você pode encontrar as verdadeiras respostas sobre quem você é. Então aproveite a sua jornada e faça como Eloi, sirva cumpra suas missões e esteja preparado para descobrir quem realmente você é. Não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença, para servir a vida, não a morte.